Emoções, queridão e queridona, não é apenas aquilo que você sente. As emoções são reações, são respostas automáticas do corpo ao ambiente externo, isto é, a estímulos externos. Já deixou o seu like e assinou o canal? Não! Toma vergonha, queridão e queridona, assina as notificações para o YouTube te avisar dos novos conteúdos. A ciência, queridão e queridona, classifica seis emoções primárias ou básicas. Alegria, tristeza, medo, raiva, nojo e surpresa. Essas são as emoções as seis emoções básicas, elas têm função biológica, elas são observáveis em todas as criaturas. As emoções é, secundárias são adquiridas, elas são construídas a partir da nossa interação com o meio ambiente, a partir da nossa interação com as pessoas... E a partir das nossas experiências. O que eu quero dizer com isso, queridão e queridona? Quando alguém sente medo, por exemplo, sente alegria, sente tristeza, sente raiva, essas emoções despertam no sujeito, produzem na pessoa um discurso não verbal, um discurso fisiológico. Então é impossível você esconder uma emoção. É, embora você não necessariamente tenha que dizê-la verbalmente. Mas é notório, é notável que aquele sujeito está sob o impacto de uma emoção é, primária, ok? Essas emoções têm função biológica, como eu disse, como por exemplo, o medo impede que um ladrão pule aqui no meu quintal com, com um casal de pitbulls, né? Afirmos <risos> de convir como diz o meu vizinho, que o latido do pitbull não é nada convidativo. Então é o medo que faz com que o sujeito não pule aqui, por exemplo. É o nojo, por exemplo, que faz com que você não coma uma comida estragada e morra. É o prazer, por exemplo, que faz com que o ser humano procrie, né? Que o ser humano tenha descendência. Então, de novo, as emoções primárias são ligadas à vida, à sustentação da vida. Elas têm funções biológicas.